Vocês olham ali pra cima né, no penhasco, e vocês veem que parece ser um, um vulto estranho escondido em meio à neve. Cara. Que moto! É uma criatura. Um corpo de urso polar, sabe? Tipo, pata de urso polar e tal. Uh, mas ela tem uma cabeça central de dragão branco. As de dragão branco. Uma cabeça de é um urso polar, a outra é uma. um aurus, um gão marinho. Ela tem um rabo de dragão. E assim que a caravana tá bem aí no meio dela, ela dá um rugido, assim, muito alto. E, cara, ao dar esse rugido, um assim, muito alto, começa a tremer as montanhas. Oh, Começa a cair gelo.